Pessoal, eu vou mostrar uma cena aqui agora, muito interessante. As pessoas estão na fila, milhares de pessoas na fila, olha aí, ó. A fila é grande, é bem grande, e eu estou aqui com o Renato. Renato, que fila é essa Gerardo, do Ceará? Renato é o nosso amigo ali, voluntário também. também. Mas fala aí pra mim, qual é o seu nome? Geraldo, Geraldo Júnior. Geraldo, fala pra gente. Eu você eu com o esse apoio aí. do Renato, nós somos de Paracatu, tem várias outras cidades aqui também. E a nossa intenção é colaborar com o evento. Os produtores, o padre Bernard, Bernardo produtores nos ajudaram, nós estamos aqui confraternizando, repassando o que nós ganhamos, o apoio do Renatão aqui também, que foi fundamental. E hoje, nós estamos aqui para unir o Brasil, num só objetivo, moralizar a gestão federal. Maravilha, agora é só carne de primeira? Amigo. Só de primeira, o gado de Paracatu, padre Bernardo é perfeito. Parabéns, parabéns. parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Ah, isso, é. Só olha pra mim aqui ah, a para a vontade. Deus, só olha Deus, aqui pra mim. Leonardo, Leonardo. É, Leonardo, Leonardo. Cara, é, Leonardo Deus, galera, olha cara, aqui cara, pra mim, schlecht. vamos falar. Meu pai, meu pai. Esse churrasco é meu de meu, primeira meu tia. As melhores marcas da fazenda. Olha a fila, olha a fila. Maravilha, que coisa Os melhores marcas da fazenda. É olha aí meus tem amigos, que que ah, a ser filha ser é ser muito grande, ninguém paga nada A filha é grande, ninguém paga nada E outra coisa, é muita gente trabalhando voluntariamente Olha aqui, ó. olha aqui olha aí, ó. Pessoas trabalhando voluntariamente Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado você irmão Olha aí, ó. a senhora está cozinhando aqui arroz ah, Ui, risoto Risoto Carreteiro a gente está fazendo. Arroz a carreteiro? carreteiro. Arroz a carreteiro com uma cervejinha, companheiro? E aí? <risos> que fica bom. É pra ficar bom mesmo. Que carne é essa aí, companheiro? É costela. Não sabe, mas é carne. <risos> e você que é o cara da churrasqueira? Não. Pra mim. Rapaz. Aqui é pelo Brasil, que não tem pouco mortadela, não. Aqui é. Que mignon Mion é Aqui é Bolsonaro? É Bolsonaro sempre, é, é pelo Brasil. Exatamente, cara. amigo. Rapaz, eu vou te falar. É pela nossa família, tá? é pelos nossos Olha filhos. Olha aí que beleza. E as meninas que estão trabalhando, estão chegando e já recebendo um pedaço agora aí do nosso irmão. Olha, totalmente graça. Vou mostrar. Olha o tamanho do caminhão de madeira que tem aí. Eucalipto. Pra fazer. É muita gente, é muita gente trabalhando voluntariamente. E olha aí o povo, olha aí o povo, meus amigos, olha aí o povo. Pessoal, olha aqui a fila, olha que delícia, olha aí que delícia, olha a fila, olha a fila, e aí assim a vida continua. Vamos que vamos, porque aqui tem café no bolo.